Faz uma esquerda, tam, tam. beleza? Dó, Fá com dó, dó, Fá, sol lá menor. Ok tá ficando alto, né? Vou uma oitava pra baixo. Fá sol, Dó, Sol, Dó, Fá com Dó, Fá.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 Fazendo bem parado aqui para você poder ver os acordes, hein? Ok, agora poderosa ser o nosso Deus. Beleza? Vamos para a continuação.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 Digno, do, digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Vamos dar uma olhada nessa parte do santo? Então, essa parte que camelôide vai ficar aqui. Ó. É... Aleluia. Você vai descer aqui, né? ou se você quiser fazer mais para cima. Né? Fá. Sol. Dó. Dó. Lá menor. Sol. Tá? Então, ó. Vamos pro santo, né? São. Bem devagarzinho, tá? Santo, Beleza? É o céu.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 Ok? Beleza E agora para finalizar